Qualidade de áudio tem nome, esse nome é Sennheiser, e se você procura um fone de qualidade que você possa editar seus áudios e também está escutando as suas músicas onde quer que você esteja, então dá uma olhadinha no HD400S que eu vou estar tá mostrando para vocês hoje. Uma das coisas que eu mais gosto nos headsets da Sennheiser é o isolamento externo. Quando você tira, você até estranha, porque volta o ruído externo e você realmente sente falta do isolamento, né? Aquela calma que você tinha quando você estava usando um desse aqui. O HD 400S, ele é inteiramente feito de plástico, né? Mas não, isso não faz com que ele seja um produto uh, frágil. Ele é bem resistente, né? Você pode estar torcendo tranquilo. E ele também tem essa emborrachada aqui por dentro, que imita o couro, que é muito confortável na cabeça, é muito bom de usar. E sem contar que os ear pads também são de extrema qualidade você pode estar trocando, né? Caso o seu, caso o seu é, acabe sendo danificado por os anos aí de uso, né? Sendo que esse aqui também é um ear pad bem diferente daqueles earpads mais frágeis que a gente tem no mercado que acabam esfarelando. Esse aqui não esfarela, né? Ele demora muito tempo para se deteriorar e você pode estar tá fazendo a troca numa assistência técnica assistência técnica autorizada da Sennheiser, beleza? Se o plug do seu headphone costuma ser danificado com facilidade, não vai ser o caso com esse headphone da Sennheiser que tem o plug em L, é um plug de 3.5mm em L, então vai ser muito melhor para você estar tá utilizando, né? porque eles são muito mais duráveis do que os plugs convencionais que a gente tem nos headphones e nos fones que a gente encontra aí pelo mercado. Se você cansou desses fones vagabundos que tem por aí, com certeza esse headset da Sennheiser vai te ajudar bastante nessa questão. Primeiro que o cabo é totalmente removível, então se você acabar danificando ele, você pode estar tá adquirindo um outro, outro né, para substituir, você não perde o fone por completo. E também o plug é em L, o que faz com que ele seja um pouco mais resistente que os demais plugs que tem no mercado. Né? Lembrando que é um, um plug de 3.5, tá? Agora vamos falar de barulho. Se você trabalha em ambientes muito barulhentos, esse fone da Sunrise, assim como os outros que eu já fiz review também, vão suprir perfeitamente as suas necessidades, porque ele consegue isolar 100% do ruído externo, para você ter muito mais foco no seu trabalho. Se você estiver escutando uma música, depois você quiser guardar ele, ele também vem com uma bagzinha que você pode estar colocando o fone dentro e levando para onde quer que você vá. Beleza? Eu estou aqui na praia do Neblon e aqui está muito agitado atrás de mim e eu mal consigo escutar o mato por conta do isolamento desse fone. Então, se você quer um bom fone para monitoramento, isso também é uma boa pedida. Então, se você estiver procurando um fone que seja bem minimalista, que tenha uma qualidade de construção muito resistente e que tenha uma qualidade de áudio também muito impecável, então a resposta é HD400S, sem dúvida alguma. E aí, curtiu esse produto? Então corre no site e garanta lá o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.